Estão preparados auxiliares da mesa diretora para ouvir? Estão? Eles têm os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? Eles têm o auxílio funeral! O auxílio funeral! Desculpem, quando será usado este auxílio funeral? no Supremo Tribunal Federal, para aqueles. Ah, o Cajuru sobe da tribuna só para bater, só para denunciar, só para trazer isso aqui, que não é meu, senhoras e senhores brasileiros. E isto é um trabalho feito, um relatório... Absolutamente inquestionável, insofismável, levantado pelo histórico e historiador jornalista Marco Antônio Vila, da rede Jovem Pan de Rádio. Eu dou crédito, nada do que falei aqui é meu, tudo foi ele quem buscou, foi ele quem trouxe, mas que o Congresso Nacional tinha que reproduzi-lo na íntegra, como eu fiz com todo o respeito às suas excelências, que sequer seguram os seus guarda-chuvas, como o glorioso ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, eu respeitosamente repito, como um senador e parlamentar e empregado público que desejo enfrentar aqui a máquina pública, a máquina, máquina pública que gasta um trilhão e meio neste país. Um trilhão e meio. Essa é a minha maior bandeira. É acabar com essa farra e respeitar o país. Aquele que na verdade é a única vossa excelência. Aquele que ganha R$ 998 reais por mês e vive feliz e almoça domingo feliz com a família com uma macarronada. Esse é, na verdade, vossa excelência. Eu gostaria de adaptar e dizer assim, aspas, Nascer, viver e no Supremo Tribunal Federal morrer é um privilégio que nem todos podem ter. Fecho aspas. E haja privilégios na Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Não podemos esquecer, de acordo com a Constituição Brasileira, artigo 102, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Agora, não faltam recursos para manter aquela corte. Só em 2016, de acordo com o relatório lido por mim, da senhora Carmen Silvia, Carmen Lúcia, desculpe, que preside aquela corte, eles, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, gastaram o um pouco mais de meio bilhão de reais. E isso... É só para um tribunal, um. É interessante lembrar um pouco os funcionários. São 1.216 funcionários ativos, 306 estagiários, 959 terceirizados. O total varia muitas vezes de um mês para o outro. Mas nunca inferior a 2.450 funcionários, para 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isto dá uma média, senador gaúcho Paulo Paim, senador do Distrito Federal, presidente dessa sessão, Isauci Lucas, brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, dá uma média, por ministro, são 11, de 222 funcionários por ministro, em um só tribunal, no STF. Quando eu fui analisar a folha de pagamento dos funcionários terceirizados, encontrei alguns dados que vale a pena destacar. Lá tem, lá estão, 25 bombeiros civis, 85 secretárias, 293 vigilantes, 194 recepcionistas, 19 jornalistas, por que não? <risos> 29 funcionários cuidando da encadernação, 116 de serventes de limpeza, a noite quente exige... Que a gente trate muito bem os convidados Não, mas 24 copeiros, presidente 24 copeiros e 27 garçons, senador Paulo Paim Afinal, os dentes são uma importância que tem de tratar, evidentemente o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, não esquece disso, em oito auxiliares de saúde bucal. A gente não deve esquecer da infância, claro, temos mais que cuidar das crianças. O Supremo Tribunal Federal tem na folha de pagamento 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Também tem, na sua folha de pagamento, 58 motoristas, 7 jardineiros, 6 marceneiros e 10 carregadores de bens. Eu perguntaria respeitosamente, que bens? Repito, que bens? Ponto de interrogação. Mas está lá, e tal, tem 5 publicitários... É a Constituição, é a Suprema Corte Brasileira, guardiã da Constituição, artigo 102, tem cinco publicitários, que eu fico pensando, o que é que eles fazem, esses cinco publicitários no Supremo Tribunal Federal? Mas é uma corte, Cajuru, muito séria, ela tem vários programas como, por exemplo, o programa Viva Bem, que patrocinou cursos para os funcionários de... Não vou ser irônico. De yoga, massagem, laboral e oficina de respiração. Só com assistência médica e odontológica, você sabe, brasileiro... Quanto gasta o Supremo Tribunal Federal? 15 milhões 780 mil reais. Se eu estiver mentindo, me ponha na cadeia. Eles têm no Supremo Tribunal Federal 11 ministros auxílio moradia. Lá sabe quanto eles gastaram no ano passado em auxílio moradia? Se eu estiver mentindo, me ponham na cadeia. Um milhão e quinhentos mil reais. Auxílio moradia. Não vou listar todos os dados para não cansá-los. Com a educação pré-escolar, sabe quanto gastou? Educação pré-escolar. Se eu estiver mentindo, me ponha na cadeia. Gastou o Supremo Tribunal Federal... 2 milhões 162 mil reais. Mas não esqueceu da alimentação. Sabe quanto, brasileiro, brasileira? O Supremo Tribunal Federal gastou com alimentação. Eu gostaria de saber, presidente Zalcio e Lucas, o que eles comem, senador Paulo Paim. Gaúcho que gosta de churrasco. O que eles comem, os 11 ministros? Pois eles gastaram no ano passado 12 milhões de reais em alimentação. Puxa. Ter até algum tipo de tratamento? Talvez. 12 milhões? Mas eles têm o auxílio? Estão preparados? Auxiliares da mesa diretora? Para ouvir? Estão? Eles têm os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? eles têm o auxílio funeral o auxílio funeral desculpem quando será usado este auxílio funeral do Supremo Tribunal Federal eles têm o auxílio natalidade e sabe quanto eles gastaram no ano passado e 204 mil reais. Isso tudo é do relatório oficial documental que eu tenho. E se eu estiver errado, me ponham na cadeia. Sabe quantos veículos tem o Supremo Tribunal Federal? 87, dos quais três caminhões. Caminhões no Supremo Tribunal Federal? Para quê? Pergunto. Este humilde, simples ser humano. Três caminhões. Eu não vou listar tudo. Eu podia colocar as ações de informática. Sabe quanto eles gastaram de informática? 10 milhões e meio no ano. Aí eu poderia listar todos os dados realmente impressionantes. Eu gostei muito da Face ONG. Eles fizeram uma exposição chamada O Catador, que é para discutir o impacto do lixo produzido pelo Supremo Tribunal Federal. Em suma, esse é o Brasil, que eu quero desnudá-lo aqui no Congresso Nacional. É minha obrigação como seu empregado público. Mas um dia todos os brasileiros serão iguais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 e cumprimentar este brasileiro jornalista que é exemplo para uma imprensa que hoje não tem mais João Saldanha, não tem mais Paulo Francis, não tem mais tanta gente que, dir... que, dir... que dignificava a nossa classe.